Bom dia amiguinhos, saudades, hashtag saudades, <risos> e aí galerinha, como é que vocês estão? A gente ficou um tempinho aí sem gravar por causa de quê? Do microfone, o outro microfone que eu, que eu usava, eu tinha comprado ne... naquelas lojas de, de eletrônica da Praça da Sé era, um, canal, era um, um, um microfone de um canal só. Era um, um mono. Aí toda vez eu tinha que fazer a regulagem do, do vídeo. Pra deixar ele... É... Para os dois canais. Não, na verdade ele era estéreo, só que capturava só de um lado. Pronto, era isso. Aí agora... Eu comprei o microfone que... Ele captura imuno, que é o ideal. Como a minha voz é só um canal, né? Você não vai conseguir colocar um efeito numa voz de esquerda a direita. Bom, agora foi resolvido. Com o microfone muito barato, diga por sinal, aqueles headset. Prende na orelha. E, e desce aquele, aquela pontinha em direção à boca. Pra uhum. ele. A pontinha na boca, toma no cu. Quem fizer piadinha. Whatever, agora tudo resolvido. O um microfone adaptado e instalado e funcional. Tem só que só verificar para ele não ficar folgado aqui. Ó. Aí eu dou um apertozinho nele aqui e ficar de boa. É... Landoca aqui de novo. Dona Landa, a ordinária. A glandona, Pasta de flango. Muito torque, já temos freio, sim, agora com freio traseiro, a gente tava sem antes. Agora, we have brakes, e a vivência aumentou né, a gente melhorou, a gente tá, tá guiando melhor, Porra, uma coisa é você pegar uma moto nova alta que você mal consegue andar, mal pisa no chão, sem freio, <risos> era o que eu tava vivendo. E agora é a moto com freio e você é mais acostumado, mais adaptado a ela. Porra, aí é outra coisa, filé todo. Uma coisa que eu não arrumei nela ainda foi essa asa aqui, ó. Vendo? Tá, vendo? tá solta ainda. E eu tô assim, porra, arruma ou não arruma? Eu tenho que arrumar porque realmente tem que arrumar, né? Mas isso aqui, galera. Tornou um, um, um, um freio em mim. Eu não posso correr muito por causa dela. Se eu correr, ela abre. Então, virou meu freio. Isso aqui, eu não posso passar de 120-130 porque ele me segura. Ah, eu não aguento ver essa prestinha. Tá vendo? Já começa a balançar. Aí eu, porra, tem que aliviar. Beleza, massa, massa. Não que isso me impeça, né? É só meter a mão aqui, segurar. E vamos em frente. Mas, assim, é algo pra eu lembrar que eu estou correndo muito. É ele. Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês... É sobre a necessidade de um escapamento esportivo Olha, professor do Viara <risos> Passar esperto com esses caras Pode ficar com radar móvel Atrás de pilastras de, de, de, de viadutos, essas coisas Então pega a gente que você nem vê Danadinhos, danadinhos é, sim, o escape A Landa é uma moto muito silenciosa né? Muito silenciosa O pessoal não percebe quando ela está chegando É uma moto forte, é alta Passa discreto Isso no trânsito é perigoso Porque pelo menos aqui em Salvador A cultura de sinalizar Para fazer uma conversão é muito fraca Pessoa aqui Faz como quer Então Se você quer Não ser atingido Você tem que sinalizar E o um escape esportivo seria A melhor opção Porque você já chega fazendo zoada Você vai chegar fazendo zoada O pessoal vai lhe perceber E não vai jogar o carro de cima de você ah, A assistência mesmo eu não tinha esse problema, ninguém jogava o carro em cima de mim, porque eu só sabia que ela estava chegando Aquela miserinha desbocada, todo mundo sabia que ela estava chegando e ninguém se jogava na frente dela Para mim isso era lindo, o que não acontece com a landa, com a landa eu tenho que buzinar, para fazer miséria Então, eu acho que antes de colocar os pneus, eu vou trabalhar no escape. Já estou trocando umas ideias aí com a galera. Para o escape colocar. Eu vi um modelo da Hurricane muito bom. Uma, uma boca hexa vazada. Lindo, lindo, lindo. Tem um outro modelo argentino, r 7 dos Factory Porra, muito bonito, velho E assim eu falo bonito e o som também é agradável, né? Que não, não, não basta ser bonito É, deixa eu entrar aqui Esse tem que ser bonito e tem que berrar Tão quanto não pode ser daquele estrondoso descabelado. É, tipo, sei lá, moto dois tempos. Embora eu adore aquele sonzinho de moto dois tempos. Porque que negócio, eu, eu ainda vou ter uma moto dois tempos, então eu tenho que andar nenhuma. Eu tenho que matar meu desejo. Com um a DT, alguma porra dessa aí. E aí, jogar esse escape pra ser visível. Eu, eu tenho que andar buzinando aqui nessa porra. Vocês vão ver quando o trânsito apertar. passei ser um tal de tirafina de cá de lá. Você não tem noção. Alô, É isso aí, eu vou colocar esses cabos de pra cá E a gente vai andar com mais segurança Porque tá foda, velho Tá foda Porque neguinho quer levar a gente Pela frente Opa, E aí, pai, você vai ficar em que faixa? Meu tio, meu tio, dá trabalho, meu tio, pelo amor de Deus, ele te ama. Ó, tem que esperar o pessoal se decidir, né, pra qual faixa vai. Esse cara que já tá sinalizando que vem pra cá, não sei pra onde, que vai passar por dentro do ônibus. Ah, uma coisa linda dessa landa com essa altura aqui é isso aqui, ó. você passa despreocupado com o retrovisor, retrovisores não existem, você for, é tudo baixinho, ó. Oh, oh, oh. Tudo, por baixo, tudo por baixo, tudo por baixo, coisa linda, agora por ela ser muito alta, o, o jogo tá é mais complicado, e ela é mais comprida também né? Ou seja, aquela mobilidade que eu tinha com a XTZ de vrá vrá, costurando tudo não, não vai rolar aqui em Majestade Não tem cavalo E aí Ebus Ebuso Abre abre Abra o que eu passo, abre, eu passo. Bom, Você vai entrar Se joga Finalizando Pra dentro Tá pra onde Prisma? Ah, tá Tem Salvador Tá, beleza Peraí é esse trecho Prontinho oh. A certinha vai entrar aqui então é isso aí galera, o um, um, um escape esportivo não é só presepada, zoeira, deixa a moto mais bonita. Não é só isso, é que é a gente segurança e visibilidade no trânsito. Eu hoje posso falar isso com plena certeza, porque é o que eu estou vivendo o risco de acidente com com escape original é muito maior do que você estar com o esportivo. O cara não lhe ouvir, porra, tem que estar tá distraído, né? No mínimo. Ou, na pior das hipóteses, mal intencionado. A gente sabe, assim como tem... Tem colegas nossos que gostam de quebrar retrovisor de carro. Também tem motorista sacana que, que se estressa por algum, algum motivo, por N motivos, e aí quer descontar. Você não vai passar Ah, muito bem Essa pegada aí, pai Meia curtinha, calça alta Porra, na moral Ter estilo é outra coisa Que desgraça de cadeado é essa aí, rapaz Bora, nego Licença, viu Bom, aqui eu passo. Esse que tá assim agora, né? Um negócio bem apertadinho, tem que dar um pulinho lá pra ver como é que tá isso. Que não parar os paranauê dos corredores, não vai andar na paralela, tá tudo apertadinho. pelo amor de Deus! Olha que lindo, olha que lindo! Rapaz. Eita, eu tenho que tirar a perna! Não é mais o retrovisor, não, oh, oh, oh, oh, o guidão. Tem que tirar a perna agora. Well. E a gente vai ficando por aqui. Chegando no nosso destino. Bom dia para vocês. E gostou do vídeo, dá um joinha. Dá um like. Dá um likes. Quem é novo, tá vendo aí. Se quiser assinar o canal, fica à vontade. Vocês são livres. Um abraço para vocês. Um beijo para Nina. Carnaval tá chegando. Ah, este desgrama. Puxa, pegava. E até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.